Olha aqui, Thaís, carro. repercutiu ah. aqui na vizinhança aqui nesse carro, é, aí. Né? repercutiu na vizinhança inteiro aí, ó. Pessoal, a, a gente veio aqui para fazer exploração em uma lenda aqui, uma lenda nova que foi nos passados, foi passado para você, né, na verdade, é, né, eu, uhum. Pessoal, o que foi passado aqui dessa casa aqui é que um padre veio aqui para poder fazer orações, fazer exorcismo aqui dentro dessa casa e ele pediu para poder Lacrar a casa, trancar a casa, né, é Porque ele não conseguiu fazer esse exercício. Não né, conseguiu, ele, ele tirou o demônio da pessoa, mas o demônio ficou na casa. Aí tiveram que lacrar a casa, cara. É aí gente... é uma história macabra, eu nem sei se eu vou entrar aí dentro, já porque é pesado demais, mano. Mas será é que, é que vai dar pra entrar? Ah, nós temos que dar uma olhada por trás. Só se for porque... uma janela. É, é. Bom, talvez tenha outra porta ali, é, não vamos sei. vamos ver. É, vamos dar uma olhada pra ver, né Thiago? É. O que o pessoal falou da vizinhança, que de noite essa casa treme. Treme. Uhum. Aqui ah. per, fica pré, perto da cidade, tem umas casas aqui, perto né, Tiago? E até mesmo uns caras falaram que, que veio aqui de noite viu um negócio, uns cômodos pegando fogo, Thiago. Sim, o é, uns cômodos pegando fogo. A entidade, é, cara. É, então, é pegando é, fogo, velho. Entendeu? Vamos aí, vamos ver se nós conseguimos entrar aí. Hein? Vamos ver, vamos aqui, ó. Vamos. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Será que não consegue entrar por aqui, cara? Ixi, é grade, hein? Ah, hum, não vai conseguir entrar nessa casa, hein? tem a porta, ó. Olha lá. Foi de lá mesmo. Nossa. Aqui cara. também foi tudo estourado. Aham. Né? Uhum. É fora a altura do mato, hein, né, Tiago? Também é Cuidado, não, aí, hein, ó. gente? Cobre aí. Ó, tem outra janela aqui. É perigoso tá esses história. história, hein, Tiago? Tá entrando sem assim, algum é lucifixo, hum. alguma hum. coisa. Proteção, né? Olha, cara. Ah. Tem uma porta. Ó, tem, um tem colchão aqui, cara. Vixe, Maria. Será hum, que tem morando, hein, Thiago? Mas como que vai morar com um demônio? Ah, mas sempre tem uma pessoa meio. Vamos, a casa é tudo lacrada? Então. Tem pessoas que tem faz parte com o demônio, né? Cara? Ah, isso é. Essas pessoas pessoas me Ah, vai aqui, lacrado também, cara. Ah, e lacrado, é ah, outra porta. É, yes. não vai conseguir entrar ah. nessa casa. Cara, sabe o que dá pra gente fazer? Vim um dia à noite e ficar aqui do lado de fora, É, Pela janela, lá, né? Véio. Aí fica na janela ali, cada um com a câmera, tentando filmar pra ver se. Vamos terminar tá de dar uma lugar. volta aí, vamos ver as outras janelas, né? Como que tá? Ó, aqui tem um tanque, ó. Um tanque. Tá vendo? Tem um tanque aqui. Dá pra ó. ver que a é familiar era bem simples também que morava aqui, né? É, janela, então... aqui, ó, tem uma janela. Um ah, né? dá tá pra entrar aqui, aí, ó. ó. Nossa! Nossa, piada. É, Será que dá, dá pra, pra você p... entrar, amor? Eu, ah, dá. Você quer entrar lá mesmo, Pia? Ah, eu vou pular, você pula lá. Não, frente. eu vou com você, velho. Vamos, vamos lá. Amor, cuidado. Ser. Mano, cuidado vocês lá, vocês sabem da história de casa. Ô, fica aí em volta daí, cara. Não. Ó, o crime já é outro aqui, ó. Fica aí do lado de fora, hein, velho. Cara. cara, olha aqui, ó. Você viu que a plantação tá só, tomando conta da casa Sim, também, Muito então, cara. Deve ter muito tempo que essa casa tá abandonada, gente. Ah? ah, com certeza, cara. Aí, ó. Ó, caiu alguma coisa ali. Tô, tem alguém aí? Já tem gente aí? Ah, não é. Você, você quer entrar aí dentro, mano? Já o clima aqui é diferente, tchau. Cara, eu preciso ver, velho. Tá com cautela, com tela. Ela, né? Tem alguém aí? Cara, a porta lacrada aqui, velho. Tá lacrada, né? Eles lacraram com a porta, junto. Eles nem arrancaram a porta pra lacrar. Eles já lacraram não, a porta. Já, já lacraram mano. com a porta. Eles quiseram é. nem saber, cara. Olha. É, não há coisa de, de abrir essa porta aí, não. Estou indo. Cara, que eu ganhei, velho. Cuidado aí, ó. peça licença. Licença. Aí, cara. cara do céu, velho. Vamos ganhar o seu aqui, cara. Hã? Você dá uma farda de ar, parece que é direto casa, velho. Dá, cara. Você se sentiu? Cara, é pessoal, é muito pesado o clima aqui dentro, aqui, cara. Muito pesado. Oh, tá vendo bem, né, pai? É um... Cuidado, cara. O que vê que vocês de aí dentro? O ar que é diferente. Cara, olha esse colchão, velho. É olha gente aí, olha aí. Tem gente dormindo aí, cara. Olha isso. Então, mas quem que vai dormir num que... lugar desse aqui, Thaís? Tá não sei, cara. Só se tiver pacto vulcão. Mano do céu. Tem problema na cabeça, ou estou, alguma coisa, pô. Mano, parece que tem sangue aqui na... na... Olha aqui, tá vendo? Parece mesmo Parece cheio de sangue, cara. Ah, Thaís, essa coisa tá cheia de sangue. Sangue? Sangue. Ó, tem alguma coisa que traz aqui, ó. Dá uma ali pra você ver. Sapato, mochila, essa bolsa, deve ter alguma coisa dentro, ó. você tem moral de abrir ela? Tá, vai. Vamos ver. Tem uma bolsa aqui, Thaís. Não tem nada, cara. Não. Nossa, eu nem não ficar mexendo. Eu do céu. Puxa, pedaço de esse espelho quebrado. Opa, aqui, velho. Pô, parece que pegou fogo. aí, Ficou fogo. Tem umas roupas aqui, cara. Tem umas roupas estranhas, velho? Cara, será que era? provavelmente alguém tava passando a noite aqui, velho? Passando noite. Mas você viu que tá queimado ali as coisas? Então.. Dá pra ver que é né? Não é que não sou, não, é outra coisa de né? cheiro estranho, viu? Credo, velho. Tá louco. Tem aqui dentro, ó. Aí? Nossa, olha o que tem aqui, viu? Cara, o tem Olha, tem, tem prata, as coisas aqui, mano. Tapoeira, essas coisas aí, né? Prato de porcelana. Tem um monte de coisa aqui, ó. Caramba, cara. Nossa, Thiago, essa casa aqui de noite, vem ela deve estar muito medo. Cara, lacraram é a casa mesmo, velho. Eu é. uso umas marcas que estranho no chão, tá ligado? Parece pegada, mas não é pegada, é estranho, né? Estranho mesmo. E eu. Não é bom você sair daí, não? Gente, vocês já estão tá aí bastante tempo. Já vou sair, já, cara. Cuidado. E outra, eles lacraram a porta. Eles que vão entrar com a porta, né, Thiago? Olha ali, galera. Ó. Oh. E ó, o vidros quebrado é, deve ser manifestação. Diz que a casa treme? Treme. ela chega a pegar até fogo, mas ninguém faz de fogo. Isso aqui é a manifestação que teve. Olha aqui, os tudo quebrado. Ah. Né? Deve ser manifestação da casa O que aconteceu. Cara, mas o clima aqui dentro é muito muito pesado. Mas que já não, tô cara que tem um pouquinho de objeto. Tá ruim, essas hum. coisas. Mas isso aqui é da cozinha, o que tá na cozinha, Thiago? Então, não é estranho isso aí? Olha, ele fico preocupada com vocês aí dentro, cara. Tá, mas tá com um Sua. meio sofocante um, um aqui dentro. Sua? Cara que do céu. Cuidado é. no negócio que eu aí, ó. É, vamos sair daqui porque. É, eu tá. É, a que eu fiz no A porta é uma casa. Aqui tá trancado, é né? lacrado. Tem muito lixo aqui, velho. Cara, eu vou querer vir à noite nessa casa, mano. Vou querer vir à noite aqui, mano. Tenta puxar essa porta aí pra ver. Lacrada, né? Eu acho que aqui foi chumbado. A gente acabou foi chumbado, lá. mano. Vamos sair? Olha, cara, tem cana aqui, mano. Pula lá. Quer pular você e eu? Pode dar você primeiro. Como que é aí dentro, amor? Cara, acho que é terrível. Terrível Quer pular? Cara, nem um padre você tá. Né? É terrível lá dentro, cara. Imagino, mano. Deve ser terrível que rio aqui essa casa de noite. Cara? De noite, cara. Né? você, você vai querer voltar aí de noite? Ah, não sei, cara. Mas você não vai querer voltar. Seu violão estranho na casa, então. Cara, eu tô, eu tô todo coçando, cara. Eu estou criando, estou sufocando de fala. Lá, ali, lá parece... você não consegue respirar lá dentro. Parece que está faltando ar, não parece? Parece que tá sufocando lá. Eu fiquei preocupado com vocês lá dentro, cara. Galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Deixa muito like aí, galera. A gente vai estar voltando aqui à noite para fazer a investigação. Não sei se a gente entra ou fica do lado de fora tentando captar. Como a casa diz que tem muita manifestação de noite, talvez a gente fique do lado de fora tentando filmar. Sim. Se a gente vê que dá para entrar, a gente entra. Não sei, vamos ver, né, Thais? Uhum.